Resolvi doar 4 mil reais pra uma boa causa e vocês vão poder ajudar isso acontecer. Sim, vocês vão participar, vão fazer acontecer e vai ser animal. Sim, animal. Vocês vão saber tudo agora nesse vídeo, como vai funcionar e como vocês podem ajudar. Então, se liga só aqui no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área. mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, voltamos com mais um vídeo, um vídeo diferente hoje, um vídeo mais curto, mas muito importante Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo de hoje ter condições de poder fazer esse vídeo, de poder ajudar com certeza em uma causa animal, mano, sim, animal Vocês vão saber tudo agora e também vão saber como vão poder ajudar Bom, hoje eu tô muito feliz de poder fazer esse vídeo e de ter condições, principalmente, de poder fazer esse vídeo Bom, vocês vão entender tudo, mas eu vou mostrar um pouco aí pra vocês do que eu tô falando Quem me conhece aí, quem acompanha o canal, sabe que eu criei o canal lá em 2014, final de 2014 E há muito tempo eu já tô nessa batalha, crio vídeos diariamente, faço lives, trabalho pra caramba Vocês acompanham aí, não sou largado aí que faz vídeo que eu não quer É vídeo direto, é live direto, trabalho demais Pra galera aí que curte os vídeos, que curte o canal Bom, é o seguinte, surgiu uma ideia muito louca Ontem eu tava vendo o Twitter aí e tinha uma galera comentando sobre inscritos e tal e eu falei, caramba, eu tô com 960 mil inscritos Cara, e vocês sabem que eu já passei por muita coisa, eu não esperava chegar a números tão altos Fiz até aí desafios pra... o primeiro desafio que eu fiz foi pra 4 mil inscritos, se não me engano Desafio especial de 4 mil inscritos Depois chegou a 50 mil inscritos Onde eu recebi alguns desafios De alguns youtubers, foi muito legal <risos> Tem até alguns videozinhos passando, acho que deve ter um videozinho passando também E cheguei a marcas muito loucas que eu nem imaginava Fiz desafios aí, é, malucos, é, é, comemorei de diversas formas Dei muito gift card pra galera em etapas aí quando bati 100 mil Recebendo a placa de 100 mil inscritos foi uma loucura O olho cheio de lágrima quase chorando É isso daí irmão, aqui minha belezinha Linda pra cacete, olha que top, que lindo, cara Muito feliz de estar tá com, com a minha plaquinha Isso daqui eu agradeço a vocês, a cada um de vocês Aos 155 mil inscritos hoje Tô feliz demais Isso daqui, ó, reconhecimento do trabalho e reconhecimento de vocês Carinho de vocês E por isso que tudo, tudo, tudo no canal é por vocês E eu pretendo fazer é, esses dias aí, os próximos dias Muitas surpresas pra vocês porque vocês merecem, isso daqui ó, é de vocês irmãos Uma loucura demais mano, bati 300 mil inscritos numa loucura no final do ano E aí eu resolvi fazer um desafio que um inscrito me mandou E aí o desafio era quando eu bater 500 mil, cortar a barba total Eu nunca tinha cortado a barba, eu tava 4 anos sem cortar a barba, desde 2014, desde 2010 Pra você ter uma ideia E aí com 300 mil eu resolvi cortar a barba em, em homenagem aí ao inscrito que tinha me desafiado mas teve muito, mais muita coisa aí pra gente poder fazer juntos, bater metas E com isso eu comemorei e entreguei muita coisa pra vocês Gift cards, prêmios e etc Mas eu ainda fico com aquela questão O meu sonho é um grande sonho meu Quem me conhece e me acompanha sabe É um grande sonho meu E é um sonho mesmo, não é vaidade ou querer É um sonho um sonho meu bater um milhão de inscritos, um sonho meu bater um milhão de inscritos, muita gente que me conhece sabe disso, não é pra ter número, não é pra ter nada, é porque é um sonho meu ter o reconhecimento de ter um milhão de inscritos, nós estamos muito perto, estamos com 960 mil inscritos mais ou menos, falta um pouco menos de, 960, de, de 40 mil inscritos e aí ontem eu tava zoando no Twitter e eu vi alguns, alguns tweets a respeito de inscritos, etc. E eu falei, pô, se eu bater aí é, um milhão de inscritos, eu vou fazer uma trollagem na Paulista, eu vou fazer uma zoeira danada na Paulista, então vamos lá. Mas aí me veio aquela questão que sempre me ajuda e me ajudou desde o começo. A Gilmara, minha esposa, ela mandou no Twitter, na hora ela mandou um tweet, acho que vocês estão vendo aí também, ela mandou aí, ó, Faltam 39.124 para 1 milhão de inscritos no YouTube. Tive uma ideia para ajudar numa causa que eu acredito muito e já tento ajudar há algum tempo. Se até 20 do 9 você conseguir bater esses 1 milhão de inscritos, você doa 4 mil reais para 4 institutos de proteção animal. Mil pra cada. Ela falou, bora fazer acontecer essa zoeira do bem E aí eu perguntei pra ela, mas é, é ótima a ideia, maravilhosa a ideia Eu gosto demais é, de animais, eu curto demais A minha gatinha a gente pegou da rua também, a gente salvou ela E a gente salva animais, contribui, dá, dá uma grana aí pra galera que, cu, que cuida dos animais Que é, é, zela pelos animais, a gente ajuda resgates, etc Mas eu nunca pude ajudar com muito porque, realmente, eu não sabia onde, nem como e nem tinha condições, principalmente. E aí eu falei pra ela, mas por que 4 mil reais? Onde você chegou esse número louco? Ela falou, ah, é mais ou menos mil por cada 10 mil inscritos que você precisa pra poder bater. 40 mil inscritos, se você pensar. E aí, mil por cada 4 mil inscritos, 4 instituições que você vai ajudar. 40 mil inscritos é o que falta pra você. E aí eu falei, nossa... Verdade! 4 mil inscritos! 40 mil inscritos! Quatro mil reais! E eu falei, meu, hoje eu posso! Eu tenho condições, graças a Deus e graças a vocês! E eu vou! Eu topo! Eu topo essa loucura! Eu topo essa loideira! E eu espero que vocês topem comigo! Bom, a ideia é que a gente vai entrar agora num momento diferente! Eu topei a ideia e já comecei a trabalhar! Não, não nem pensei! Tudo! Vocês veem em minhas redes sociais, todas as redes sociais estão com a hashtag Bruno Clash 1M um de 1 um milhão Bruno Clash 1 m então todas as redes sociais estão com Bruno Clash 1 m tem um banner diferente ali mostrando que tá rolando essa campanha twitter, facebook e agora aqui no youtube ah no instagram também, na hora que saiu a ideia foi de madrugada eu postei no instagram falando que ia começar essa doideira até inclusive alguns canais já falaram que vão apoiar também o Artube já falou, Gustovou já falou também então tem uma galera que falou que vai apoiar e com certeza isso vai ajudar demais além disso eu vou fazer algumas coisas diferentes Todo, a partir de agora já virou aí Bruno Clash 1 um, um milhão, essa é a ideia Pra ajudar instituições também que quando bater essa meta, 4 mil reais Então a partir de agora mudou tudo Todo final de semana será o fim de semana do milhão Vamos ver em quanto tempo a gente consegue aí bater essa meta, eu espero e eu acredito que a gente vai bater essa meta E para bater a meta, vocês precisam compartilhar esse vídeo, mandar esse vídeo pra geral Mandar para todo mundo que vocês conhecem aí que curtem ajudar os animais Afinal, é, o, o, o retorno que eu pensei era esse, na verdade que minha esposa pensou e eu aceitei era esse Então até no final a gente pode até pegar, é, ouvir de vocês quais instituições a gente pode ajudar com certeza Então é isso que eu quero Vou pedir pra vocês aí que vocês compartilhem esse vídeo com todo mundo Pra alcançar o maior número de pessoas possíveis Então vamos tentar fazer isso daí, bater é, é, é, Número de pessoas malucas pra tentar alcançar essa causa Eu vou doar 4 mil 4 mil reais para instituições quatro instituições diferentes inclusive eu tô pensando em fazer um vídeo indo entregar esse valor ou produtos em 4 mil reais em alguma instituição tentar filmar e trazer aqui para o canal para poder retornar mas nesse fim de semana do milhão que eu falo para vocês que vão acontecer todos os finais de semanas até dia 29 eu vou fazer torneios especiais do fim de semana do milhão Onde eu vou dar royal Royale, vou dar Gift Card e vou sortear algumas coisas Inclusive a minha ideia é sortear esse boné aqui ó, que eu ganhei do Brawl Stars para inscritos Então um dos torneios vai ter aí como premiação um boné do Brawl Stars que eu ganhei aí do Brawl Stars Camisetas também, adesivos, vai ter bastante coisa e vocês vão poder ajudar tudo isso Bom, manda aí pra todo mundo que você conhece, manda em grupo do whatsapp, manda em grupo do facebook, twitter Marca youtubers que você acha que pode ajudar e que gostaria de ajudar Tem muita gente que gosta de animais e faz questão de ajudar E é claro, é uma divulgação pra gente poder bater um milhão, é o meu sonho Mas eu quero dar alguma coisa pra comunidade ou pra sociedade Eu quero ajudar quem cuida de animais, é óbvio e também dá retorno pra vocês Então vocês vão poder até escolher Alguns prêmios, eu vou lançar algumas coisas na semana E vocês vão acompanhar, então não vacila Se liga aqui no canal Porque vai estar tá rolando a partir de agora A campanha Bruno Clash 1 um milhão, tá rolando hein rapaziada Então não vacila Se liga só porque vai ser animal Então é isso galera, muito obrigado a todos Tamo junto, é nóis Um abraço, falou E fui <risos>